E aí pessoal, eu sou o Rony Silva E essa é a Cintroen Jumping Tô na parte externa Da Citroën Do grupo SHC aqui na Marginal Avenida Nações Unidas e vamos mostrar essa van, Como o próprio nome fala Com conforto de carro de passeio Deixei minhas coisas aqui dentro Bolsa Vamos conhecer melhor o carro hoje, né? Freio ABS, motor 1.6 Diesel A parte da carga dela Aqui Porta de correr Olha o tamanho da Do vão Mas a gente vai Conhecê-la melhor Daqui a pouco Airbags duplos, 115 cavalos, câmbio mecânico de 6 marchas, controle de estabilidade, limitador de velocidade, retrovisor elétrico, vidros e travas elétricas, A capacidade de carga está escrito na lateral ali, ó, 1500 kg. Citroën Jumping. Porta objetos. Na porta. A parte de ajuste do retrovisor. Né? Vidros elétricos. Os pedais. Vou deixar já o capô pressionado. Para encurtar mais ainda o vídeo. Né? Vamos subir nela seis velocidades Câmbio manual Aqui a parte para você colocar o Rádio, tocar CD Essas coisas Computador de bordo Contagiros Velocímetro Vou Fechar a porta aqui Para ver se o vento atrapalha menos Tomada 12 volts Aqui o porta-luvas, carro para trabalho, né? na sua maioria das vezes, de altura ele tem 1,93m, mm. de comprimento ele tem 5m, 309mm, alça de segurança, os três de encostos de cabeça, cintos de segurança também. Aqui é a parte do meio, é bipartida, tá? Terceiro ocupante. Fechar aqui, luzes. Essa é a parte de cabine, né? Da cabine, luzes para leitura. Legal, né? Carro para trabalhar. É bem legal. Bom, já acionamos ali a parte do capô. Vamos ver o motor ali. A parte externa, né, pessoal? Então vai ter barulho de vento vai ter barulho de uma parte de coisa na rua. tamanho do motor Não sei se eu vou conseguir pegar bem aqui Relação de consumo 2017, 1.6 TDI Tava somente a diesel Ver se eu pego melhor a sua especificidade estrada. Vamos dar uma olhada ali na parte de carga dela Citroën Jump. Vem aqui, extravar aqui e abrir a outra parte cheia de alça essas alcinhas para amarrar a carga e tudo mais deixo na descrição algumas informações que eu não vou falar no vídeo né? Tank de combustível carro somente a diesel Medida do pneu 215 por 65 r 16 Tá aí A Citroën Jump Os retrovisores elétricos eu Acho que eu já falei, né? Uma cidade como São Paulo é um carro ideal Da trabalho né? Não só São Paulo, eu falo São Paulo Porque eu sou daqui, né Mas é qualquer Cidade Como São Paulo teve As restrições Aos caminhões, né então eu uso como referência. Mas acho que qualquer cidade a tendência vai ser esse mesmo. Minivan e furgãozinho, né? Esses carros furgões. Beleza, pessoal? Alguma informação que eu não falei no vídeo, eu deixo nas legendas aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido. E até a próxima. Valeu.